Olá! Hoje mais um vídeo e mais uma queda. Estava a treinar a passar por baixo e por cima daquela fita vermelha, fazer um pequeno treino, que acho que é preciso uma pessoa treinar esse tipo de coisas, para que no futuro que haja algum problema o pessoa estar mais à vontade. E friso, desta vez não parti nada. E no vídeo de hoje vou montar os braços, montar os motores e os esques, fazer as ligações todas e deixar o frame preparado. Para receber depois futuramente a APM. No final, demonstrem se gostaram, subscrevam, não custa nada, e assim ficam a par das novidades do canal. E bons voos! Depois está soldado, para isto ficar uma coisa como deve ser, isola-se as zonas de onde foi estanhado. Existem produtos especiais para isolar, placas, vernizes, eu como não tenho nada disso vou usar uma pistola de cola quente para isolar aqui as minhas soldas. e fazer as unidades, eu estou a usar cola quente preta, acho que ficava interessante porque o frego é preto. Está feita, não tem muito do acabamento assim, mas está protegido. Ora o que é que falta fazer? Agora vamos apertar o braço do frame. E para apertar os braços do frame tenho aqui cola de roscas que é para isto não desapertar quando houver vibrações. Eu estou a usar uma de alta resistência, mas não é preciso ser de alta resistência, Eu é que não consegui arranjar nenhuma com a resistência mais baixa. Ora o meu drone, a minha bateria fica deste lado. Aqui vai ser a frente e a traseira vai ser os brancos. Vermelho para a frente, brancos para trás. Não esqueçam de pôr os fios entre os braços. Este aqui pode ser posto depois. Assim, este por aqui, este por aqui, os vermelhos vão passar por aqui, passar minha frente. Estava-me a esquecer os parafusos, o freio já atrás. Os M3 são para os motores, como estão aqui a ver, sobrou dois, só um está aqui metido no meio e eu vou andar enganar a dele. E os parafusos M2 é para apertar nos braços, são aqui muitos, porque estes são para aqui. Estes são os e tem aqui uns grandes, estes grandes é para o trem de aterragem, que eu não vou usar o meu frame para já. Vão ficar guardadinhos para um futuro upgrade. Não é preciso pôr muito. Os primeiros tentem os los à mão. A força que derem para apertar isto. A ideia é apertar, mas não moer. Isto está bom. Mas se ficar mal apertado, depois dou conta. desapertar, Não cair. Frame. Ora, isto está a tomar forma, isto está a tomar forma, depois será colocado aqui, mas ainda não o vou colocar porque primeiro tenho que colar a controladora aqui. Agora temos que pôr os motores. Ora, entretanto, estive a montar os outros três e deixei um para montar agora para verem como é que eu fiz. Pegamos no motor e passamos os fios aqui pelo braço e para a parte de baixo. Mais ou menos nessa posição. Portanto, pegamos no frame viramos ao contrário. Posicionamos o motor mais ou menos. Veja aqui uma técnica que é pegar no, na cola. Pegar na cola de roscas. Despejar um, umas gotinhas aqui para cima de um papel. Sempre é mais fácil apanhar o sempre. É mais fácil apanhar ali no papel, Pronto, pois é ir apertando, com calma, se não puder aconseguir desaparcar-se um bocadinho para aliviar. Os quatro motores estão apertados, vou dar para ver se os parafusos não chegaram cá acima. E o que é que se vai fazer agora? Conectar os escos aos motores. Aí voltamos a virar o nosso drone. Aqui a ordem é o que vocês fizerem, Se não tem nenhuma ordem. E fica os vosso critério, se quiserem pôr as letras tiradas para baixo ou para cima, eu vou pôr desta maneira. Passamos o fio do sinal, por dentro o braço do frame, vamos fixar aqui os, os esques, para darmos aqui uma, uma boa arrumação ao frame, é usando aqui estas fitas, coisa simples, é conseguir isto o mais possível, tentar fazer com que o esque fique mais encostado ao centro da, do nosso drone, que é por causa de equilibrar melhor o peso. Aqui. Depois é só cortar e ajeitar isto melhor. No fim, passarmos o dedo para ver se não há aqui pontas ou barbas onde nos podemos alejar do nosso drone estou aqui a dar um ajustezinho aqui aos fios quero aqui uma coisa mais organizada para ficar com um bom aspecto visto do lado vocês irão ver assim algo Bem justinho, com boa aparência, tudo assim. arrumadinho. para bem, o nosso drone está a meio ainda da parte mecânica e elétrica.